Eu acho que é filho? Eu tô um de corpo. Ai, eu tô com muita dó, mano. Olha a é cara que ele tá fazendo pra mim, velho. Ele tá fazendo uma cara de muito triste. Ele não tá bravo, ele tá triste. Ele quer muito dormir comigo. A gente dorme junto todos os dias. Todos os dias. Por isso que às vezes eu fico meio... Ele chora, eu choro. Por isso que às vezes, cara, eu fico pensando se eu adotar outro gato, velho, ele não vai aguentar. Ele vai ficar com muito ciúmes, o caramelo. Não vai ter uma qualidade de vida muito boa, não. É nóis, Ninho. Obrigada a você, mano, pela sua presença. Todos vocês que apoiam sempre, cara. Dorme bem. Que sortudo. A gente dormir comigo não é muito bom, não. Eu durmo toda, mano. A gente pode dormir um dia junto, se vocês quiserem. A gente faz uma hora dormindo, né, filho? Cara, eu é, eles são territoriais. Eu tenho dois, tipo. Eles são muito territoriais. Ele é dono daqui. Meu quarto, o Melo é dono. Desde que eu peguei ele. A gente tem uma sincronia muito boa, eu e esse gato. Tipo, eu recomendo muito vocês terem um animal. É diferente você ter um animal da sua mãe, animal do seu pai. É diferente você ter um animal seu. Quando você tem um animal que é seu. Ele tem um filho muito maior, sabe? É bizarro a conexão que eu tenho com esse gato. Tem cara que dá uma toda estranha. Eu peito noite.